Não existe alguém que fale em público que não fique nervoso, como que quiser. Dá certo, insista. O que a gente demonstra para o nosso cliente, seja um comprador, seja uma pessoa da plateia, seja alguém que está aqui dentro da câmera assistindo, é que tá tudo bem. A pessoa não está aqui para compartilhar os probleminhas que a gente tem. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui, toda terça-feira, às 17h45, no YouTube, é o ponto de encontro para você que é empreendedor, para você que já montou o seu negócio ou que está aí pensando em montar o seu negócio. O nosso objetivo sempre aqui é trazer alguém que vai contar as histórias da vida real. Como é a vida do empreendedor? E, como você sabe. Aqui no nosso podcast não tem enrolação, a gente não fica aqui filosofando sobre empreender. A gente traz os tombos, tropeços e como diz esse nosso convidado de hoje, os sustos que muitos empreendedores tomam ao longo do seu processo de empreender. Então seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. E esse cara que vai conversar com a gente aqui hoje, ele é empreendedor, empresário e apresentador. É isso mesmo que você ouviu, apresentador. E vai compartilhar muitas histórias aqui com a gente. Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, obrigado por me receber aqui. E claro, vamos dividir as histórias que essa vida de 45 anos de idade conseguiu colecionar. Os tropeços, os problemas e tudo mais. Afinal, quem está em casa sempre tem que lembrar com a gente. Olha, você que assiste visualmente ou quem está escutando a gente, é muito importante. A vida real, todo mundo quebra a cara. Eu sempre dou palestra eu falo isso. Alguém fala, Rodrigo, qual é a fórmula do sucesso? Eu falo, dá umas quatro quebradas de cara e você aprende que vai longe. Perfeitamente. <risos> eu sempre, sempre que eu converso com um empreendedor, né, Rodrigo? Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim, ah, você vai empreender, conversa com alguém que deu resultado. Eu falo que o hum. mais importante que conversar com quem deu resultado é conversar com quem quebrou a cara. Os caras Tem muito para te ensinar. Ah, tem eu muito. Eu sempre digo isso que é. Melhor do que eu ensinar para você o que você deve fazer... É eu dizer, não faça aquilo, aquilo e aquilo. Você sabe desviar do problema. Também um Porque o acerto é intuitivo. Exato, exato. Tem, exatamente, tem muito acerto que é intuitivo. Sim. Mas o erro você consegue mapear e saber certinho o que não fazer e aonde não pisar. Muito interessante você dizendo isso. Quando nós lançamos cursos, depois a gente conta também uhum. isso que é legal. Uhum. O curso de falar em público em vídeos... Ele não é composto de um curso tradicional, assim que vai lá, pega e começa a falar, falar, falar, falar, falar. e eu falo, falo, falo, não tem nada disso. O curso é composto de 80 erros que você pode desviar. Então a pessoa fala, Rodrigo, dá uma dica, eu falo, não dou dica não. Vou eu te posso, dar 80 pontos. É, 80 <risos> pontos que, olha, quando acontecer, você faça isso. Não é uma dica, isso é um jeito de você fugir do defeito. Aí o seu sucesso já está meio caminho andado. Cara, é muito legal você falar isso, porque eu sempre falei em público. Né? Eu estou com 44, falo em público desde os meus 18, 16, Sim. 17 anos. Nunca, tive, nunca fui acanhado para falar em público, sempre tive facilidade para falar. E fui fazer cursos de oratória, comunicação e tal, para falar em público e sem problema nenhum. E aí lá em 2015 inventei de para televisão. Fiquei o programa na Record há quatro anos. Sim. E quando você vai falar para a câmera, cara, é outro universo. Uma coisa é, é falar para a gente, câmera não gente, tem olho. Câmera não tem olho, não tem reação não e tem ela sorrisinho. não te dá o um feedback instantâneo do que de como você tá se portando, né? É, é diferente de você conversar com pessoas e conversar para uma câmera e você não tem nenhuma expressão, ou seja, você não tem o feedback instantâneo. Fato. Pra quem está nos assistindo, não é pauta do nosso podcast, mas é. já que você foi por esse assunto, vai acabar sendo pauta. Que dica que você dá? Tem muita gente que está nos assistindo, que o cara quer falar para câmera, que o cara quer falar em público. Você, como especialista, um cara da área, que dica você daria? Você já falou de 80 aí, cita pelo menos umas. Ah, eu posso não dar uma, uma dica, 80. Muito es... é dica muito especial. Entre no meu Instagram, arroba r o -T o Só levantei a bola para é, você cortar. Pá, eu não podia perder. Arroba <risos> né? rotozo. Tozo, com duas Boa. letras Z. Inclusive, e você procura. Quando tiver o curso, vai ter presencial. Na cidade de São Paulo, são mil vagas que nós teremos. E inclusive tem para cursos que são separados para empresa e tudo mais. Mas eu dou uma dica assim para quem está aí. O, o, todos os contatos do Rodrigo estão abaixo aqui no vídeo no YouTube. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, vai lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Procura esse podcast você vai ter acesso a todos os contatos do Rodrigo lá. Exato. E uma dica rápida é bem simples simples e prática, parece até algo tão intuitivo que qualquer pessoa pense, mas a gente nunca lembra quando está nervoso. E uma resposta que eu tenho que dizer até antes de falar da, dessa, dessa solução, não é uma dica não, é uma solução, que é assim, Rodrigo, é uma pergunta, todas as vezes acontece isso quando eu vou fazer palestra ao vivo, Rodrigo, mas você não fica nervoso? Aí eu vou responder aqui pertinho do microfone, não existe alguém que fale em público que não fique nervoso. Você só não fica nervoso na hora que tá cantando no banheiro. O restante do tempo, todos ficam. Então, fique tranquilo, porque essa, esse medinho, esse tremidinho, não é só seu. Isso é de todo mundo. E é, aí vem... Eu digo que ele pode ser mais ou menos dependendo Exato. do público dependendo do conteúdo que você vai abordar, dependendo do seu estado emocional exato, naquele momento. Exato. É um conjunto de fatores que vão contribuir para ele ser mais ou menos, mas ele estará o presente. Medinho o medinho vai estar possível. lá sempre, sempre, sempre, para você, para mim ou para qualquer pessoa, menos ou mais... Energia, faz parte do jogo. Experiente, faz parte do jogo. E aí eu dou uma dica muito prática, uma solução, eu sempre digo, que é... Você chegou lá na plateia, eu apresento um produtos que tem 3 mil pessoas, 700 pessoas, bastante gente, gente famosa, gente rica, gente não rica, gente, um monte de coisa, gente está gritando, criança e tudo mais. São muitos, porque são muitos anos de evento. Aí, quando você chegou, primeira situação, se você olha para a câmera, para quem está fazendo o vídeo, igual eu tô olhando aqui para a câmera do YouTube, para você que está sendo gravado. Olhou na câmera, a câmera não dá sorriso, ela não faz assim, tipo, <risos> pra você. Ela não reage. <risos> ela não tem reação, amigo. Ela é um robozinho. Só que na plateia, também, muitas vezes, você não encontra uma reação. As pessoas ficam assim, ó. Braço cruzado. Pior, às vezes, com o um celular em mãos, que dá vontade de você ir lá e tirar da mão da pessoa. E, então, como você faz para que você dê uma soltadinha? Se você estiver com muito nervoso, muito nervosa... Simples, leve alguém que você conheça, isso é o único jeito de solucionar o excesso de nervosismo. Leve alguém que você conheça, pede para se sentar e fale olhando o tempo todo para aquela pessoa. Ela vai dar uma risadinha, ela vai fazer assim com a mão, tipo, ok, nossa, tá legal, tá tal, tá, tal. Tá. Isso é um jeito de você começar. Tirando esse, esse medinho inicial... Aí de pouquinho em pouquinho vai mudando. Rodrigo, eu fiz dez vezes, às dez vezes eu tô com medo. Leve dez vezes uma pessoa. Não deu para levar? Pega a senhorinha mais legal, a criança mais espivetada, ou a pessoa que estiver mais próxima, que você consiga ver e que a luz não bata muito forte no seu olho, que você consiga vê-la ali, começa a falar sempre olhando para aquela pessoa. Olhando para um olho de alguém, facilita muito mais do que olhando para um vidro de uma câmera. Sem dúvida nenhuma. É uma pequena solução mas que funcione em 90% dos casos. E aí, mais informações, não se esqueça, entre no meu Instagram, <risos> arroba rotoso, <risos> espero o lançamento do curso. São Olha muitas aí. soluções. Eu falei que o cara é apresentador, empreendedor e empresário. Você estava esperando o quê? Ele já deu uma palhinha aí dos Opa. cursos, é, dos, do curso dele. Né? Mais de 80 temas nesse curso aí para você melhorar a tua comunicação. Só que esse cara estava me contando uma história de uma coisa que ele fez na pandemia. Você acha que ele só fala... De comunicação? Não. não. O cara é. Ele, ele já me contou tanta coisa que eu fiquei cansado só de escutar. Bom, diz um Quem cabeleireiro. É o famoso o Rodrigo hoje. Já me conta. Conto, conto já. Diz um cabeleireiro famoso que eu não posso ficar falando aqui no nome, mas ele que trata de mim e de uma série de outras pessoas que são da mídia, ele diz, Rodrigo, você é um brasileiro. Eu falo, o que é isso? Ele falou, você também já fez mil coisas. Ou seja, já começou trabalhando. Eu trabalhei no calçadão. O começo da vida minha de venda foi isso. Por isso que falo também bastante, né? Você já trabalhou em vendas também, por isso que sabe. Trabalhei e trabalho. Exato. A gente trabalha vendendo, não existe um vendedor que não fale. Muitas vezes, inclusive, tem alguns jovens que eu dou palestra, pois tem uma faculdade, sou dono de uma faculdade de pedagogia, e os, os jovens vêm e falam, Rodrigo, a minha mãe falou que eu tenho que trabalhar com público, não sei o quê, mas eu gosto de fazer coisa na internet. Aí, hoje em dia, com a internet, você pode trabalhar online sem ver ninguém, né? só lidando com o computador, mas assim mesmo você vai estar lidando com uma pessoa. Você vai alguém... que lida... você está lidando com pessoas no fim da linha. No, exato, no... vai ter um feedback, é vai exato. ter alguém que falar que não gostou, que gostou, que devolve dinheiro, não sei, alguma coisa assim. Então você tem que aprender a lidar com pessoas. E o principal, nesse caminho, que é o que você me perguntou, o que, que já fez esse caminho desse brasileiro? Como é que você começou, Rodrigo, empreendendo? Cara? Essa pergunta é super prática, já vou contar. A minha mãe sempre dizia, Rodrigo, você era a pessoa que estragava tudo que tinha em casa, porque a gente dava um bom carrinho e você trocava por um outro. Você eu, eu era aquela criança que trocava as coisas na calçada, sabe? Enjoava e trocava os produtos. Acho que começou por aí, porque a minha família era muito pobre, Sullivan. Mas muito. Então, qual foi a oportunidade? O meu pai era um grande vendedor é um grande vendedor também, apresenta eventos muito grandes também, mas como ele tem 70 anos, ele escolhe agora o que fazer. Então, o que aconteceu? Assistindo... O meu pai vendendo produtos e vendo que ali era o jeito de ganhar dinheiro para quem tinha muito pouco. Na realidade, morávamos de aluguel. É, realmente é uma família brasileira. Todas as dificuldades de uma família brasileira. Igual todas, igual todas. Sim. O que aconteceu? O meu pai abriu uma escola. Na realidade, abriu um cursinho de como falar em público e telemarketing. E falou, Ó, nós podemos ir no calçadão vender com uma mesinha. Aquela famosa mesinha de dobrar, que hoje em dia acho que nem tem mais aquela de ferrinho. Hum. E falou, olha, é a nossa oportunidade. Falei, ok, né? Eu devia ter uns 11 anos de idade, 9 anos de idade. Começamos a vender. Foi aí que eu comecei. Só que tinha... Hoje em dia tem um monte de lei trabalhista, não pode ter jovem de menos de 14 anos, não sei o quê. Essas tem coisas. uma série de restrições. Uma série de restrições. Eu comecei a trabalhar com meu pai também, com 11 anos. Exato, eu, 11 anos. eu era telefonista com 11 anos de idade, não tinha essas leis. Então hoje temos dificultadores. Ok, mas na época que nós, com 40 e tantos anos, tínhamos 11, podia tudo. O que aconteceu? Meu pai falou, ó, vamos montar duas barracas, uma aqui, uma, um quarteirão e meio dali, no mesmo calçadão e vamos vender. Começamos a vender curso telefonista. Você e ele? Eu e ele. Cada um, ele vendia num canto, o outro. Por quê? Que, que ele falou? O que ele falou? Bom, a pessoa entra aqui no calçadão, passa por você. Você está gritando, olha o curso, vamos falar, vamos bater de telefone, não sei o que lá e tal. Hoje quem está escutando acha bobeira fazer curso telefonista. Mas há a, a, a, a mais ou menos 30 anos atrás, era sim a oportunidade de você aprender alguma coisa e falar muito bem. É quase o curso da datilografia que era, eu fiz. Exato, você era datilografia. Eu fiz datilografia. Quem está <risos> assistindo é 40+, mais, fez da é, Se exato. fez... Pra quem é 40 menos, datilografia é um curso que fazer. ensinava a digitar. <risos> não, não, <risos> exatamente. Época, é. Esse nome digitar é sinônimo de datilografar. Exatamente. <risos> Só que é mais moderno digitar. E aí meu pai falou: Bom, já que entram por aqui pelo calçadão, passa por você. E eu sempre falei muito, tal, tal, tal. E depois, na saída do calçadão, passam por mim. Ele falou: vai dar certo. Porque a pessoa vai escutar duas vezes a informação, ela vai saber nos achar e ela vai comprar. O curso custava, hoje, convertendo em reais. Quatro parcelas de 750 Quatro de R$ 730, O que 30 hoje. Nosso público era, assim, imenso. Nós vendemos... Aí o curso foi aumentando. Foi presencial, sempre, óbvio, presencial, né? naquela época. todos presenciais. Todos não existia, um online, não tinha e, nada de online. Não tinha internet, não né? existia internet é. na época. E aí nós vendemos, no final das contas, entre esse curso e os outros cursos, 758 mil matrículas presenciais no Brasil. Por isso que fomos a maior escola, 400 unidades. Meu pai notou que aquela moda de ser modelo, que na época chamava-se manequim, aquilo estava é fazendo muito sucesso, estava chegando assim, aquelas grandes modelos do Brasil, papapá, papapá, que era a época mais ou menos quando foi aberta a Elite, aquela agência do Brasil. Estava ainda falando sobre vir para o Brasil. Casa Casablan... isso, né? Exato, exato, exato. E eu já estava aí com meus 11, 12, 13 ah, anos. final dos anos 80 e início dos anos 90. Exato. Aí o meu pai abriu uma escola, aí eu já tinha 12, 13 anos, um pouquinho mais. Nós começamos vendendo lá o curso de telefonista, fez muito sucesso, 400 unidades no país, que vamos chamar de franquias, mas não eram, eram todas nossas. E... Abrimos o curso de manequim no Brasil inteiro. Fizemos milhares, dezenas de milhares de matrícula. Meu pai apresentava ano por ano uma formatura em cada capital. Em uma ocasião, isso o curso foi crescendo, estou contando uma história de dois anos, com um crescimento muito gigantesco. É, foi muito sucesso mesmo, os produtos, foi um insight muito bom. Aí minha família saiu da linha da pobreza. E passamos para linha, uma linha muito boa. De estabilidade, assim. E o que aconteceu numa das formaturas que era na cidade de Manaus, meu pai viria para uma, uma das centrais de formatura, 350 forman formantes que eram modelos, no caso, uma passarela de 70 metros, monstruoso, rede globo, tinha tudo. Nessa época, porque era o evento do ano, 3 mil convidados, não pôde pegar o avião, pois na época tinha só dois voos que saiam de Manaus, chovia aquela chuva intermitente, hoje não existe mais essa chuva porque mudou o clima. E o avião não saiu, ele ligou na empresa, eu era telefonista, aquele telefone, para quem é da nossa época, né? Sobre aquele, aquele telefone. Catraca, aquele, exato, aquele assim. <risos> e o sem fio chique, que era aquele Panasonic bege, com a parte de baixo marrom, tinha aquela anteninha de inox. Se não levantasse a antena, o não funcionava. Não Pegava mais de meio, meio metro. Com ela já não funcionava, né? Já Rodrigo? era <risos> chiaba. Eu atendi e meu pai falou: Oi, tudo bem? Tudo bem. Ó, perdi o voo dá um jeito na formatura, porque aí ele só chegaria depois de quatro dias, a formatura era no outro dia. E ali começou o cara que era um vendedor, eu aprendendo e, e tentando e... e Quantos anos você tinha hein, Rodrigo? Eu tinha 14 anos e meio nessa época. Meu pai falou, olha, dá um jeito a... Ah, Diretora-geral da escola falou, você que vai apresentar, porque eu, ela falou, fico na produção. Minha mãe era diretora-geral do evento, eram 1.900 figurinos para você ter uma base. Tudo muito grande, mas muita gente mesmo. 160 funcionários para trabalhar em um evento, muito grande loucura. mesmo, era muito sucesso. E aí, falou, você que tem que fazer, só você sabe fazer. Eu falei, não, mas eu nunca tinha apresentado nada. Que tivesse mais que 160 pessoas, assim, que já era muito pra quem tinha 14 anos. Sim. Mas eu comecei no calçadão, quem fala no calçadão fala pra qualquer um. Inclusive, outro dia um grupo de jovens perguntou, posso falar aqui pro pessoal do YouTube? Fica a vontade, claro. Existe uma regra muito simples, minha gente. Vergonha é roubar e não poder carregar. Sabe, vergonha não é vender no calçadão, <risos> vergonha não é fazer feio, vergonha não é usar igual você vai no meu Instagram e você vê que eu uso um terno de alumínio dourado pra ir no lugar e fui pra Miami e ganhei um prêmio por causa disso. Inclusive, vergonha não é a roupa que você põe, não é você falar demais, não é você tentar e dar errado, não é você falir. Vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha Minha é voz, fazer o que não isso. deve. É, é fazer o que não deve, exato. Então, não tenha vergonha. Eu sou uma prova disso. Não ter vergonha ou ser sem vergonha, use o nome que quiser, dá certo, insista. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com um pouquinho na hora lá meio de receio, a secretária falou, faça o que você faz de melhor, venda. E aí surgiu uma frase, inclusive registrada no meu nome, que é, quem fica com o um sorriso no rosto, fica com o bolso solto. Que é o que eu fazia no calçadão. Ela sempre falou, você usa essa frase, use em cima da passarela hoje. E aí eu treinei junto com o Dela. O Dela era o locutor de Barretos na época. Barretos já era um... um, um já era sucesso. Um, muito sucesso. Era o Asa Branca e o Dela que faziam. O Dela fazia a abertura do nosso evento, pra você ver o tamanho que era. E eu liguei na hora lá pro Dela e falei, Dela, eu não sei fazer um negócio desse tamanho. Ele fazia a locução na maior rádio que existia no interior de São Paulo, então ele ficava 20 minutos abrindo o evento e depois meu pai apresentava as outras quatro horas. Não tinha meu pai, ele falou, ó, eu vou abrir, ro, mas eu faço uma rádio muito gigante, que no estado de São Paulo até hoje existe. E aí ele pegou e falou, eu posso fazer o começo, eu levanto a bola igual eu levanto o seu pai, depois você tem que fazer. Aí, o meu Deus o dela, inclusive tem uma idade parecida com a minha, ele falou assim: Eu comecei vou fazendo locução em fazenda e hoje eu faço barretos. Você vai conseguir. Faça o que você sempre faz no calçadão: põe um sorriso no rosto das pessoas que elas vão te comprar. Aí eu falei: Meu Deus do céu. Peguei. Fiz o treinamento dos nomes, que tinha nome em japonês, nome em português, nome misturado. Pra facilitar, pra facilitar o facilitar sobrenome. <risos> aí eu peguei e aprendi, nessa época, a Sônia já dava muita aula pra gente. Falou, Rô, oh, escreva o jeito que escreve. Se a pessoa se chama... Mais fácil. Kawasaki, escreve Kavazaki. do lado. Você vai saber que é aquele jeito que fale. Fala cada nome. E aí foi. Começamos muito interessante. A hora que eu subi no palco, que ainda estava o dela iniciando o evento, a Sônia pegou e fez assim de longe pra mim tipo um sinal de ok, vai ser demais, ela falou. E, e assim de longe, deu um, pôs os dois dedos assim no, no sorriso e fez, puxou tipo, um sorriso e falou assim, vai ser 10, se não for 10 vai ser 11. Ela sempre falava isso. Aí eu, meu Deus do céu. Aí saiu a responsabilidade, fez assim, foi embora e entrou o vendedor do calçadão. E foi o maior sucesso. É, o evento, ao invés de durar as 3 horas e 40, durou 4 horas e meia. Pois algumas trocas de roupa demoraram um pouquinho mais. E naquele meio tempo, a minha mãe, que é muito acostumada... Um beijo. Amo você, mãe. Ela sempre chegava atrás da cortina, que a gente se via ali dos 50 metros. E ela fazia assim com a mão. para quem tá no YouTube, isso é um truque ótimo. para você que tá apresentando alguma <risos> situação. Isso literalmente é um truque. Que a mãe da gente ou o produtor faz. chega atrás da cortina e faz assim, ó. Enrola. Enrola porque tem... 500 pessoas à sua frente, não chegou quem tinha que chegar. E aí o falar de improviso, Ei, amigo, separa menino, os homens dos meninos. Não, separa os homens falar dos meninos. Falar de improviso, separa os homens dos meninos. Essa ocasião igual você disse, eu escutei isso há exatamente 60 dias atrás. Agora nós estamos em fevereiro de 2023. Eu fui apresentar um evento que era a, copa, a cópia do Oscar. Esse evento de cinema e tal. E eram 58 apresentações em 1 hora e 48. Mas era muito rápido. É muita, é eu muita... tinha 15 segundos para falar e fazer as pessoas se sentirem muito bem entre uma apresentação e outra. Em uma das apresentações, travou o telão. Só que ninguém percebia que estava travado e eu não tinha o roteiro. Então, a hora que apareceu a imagem, assim, pá, saiu ali. Era uma tela imensa de 12 por 4,5, mais ou menos, bem grandona no fundo do palco. E eu entrei e pá, ficou parado aquilo. Eu usei umas duas palavras assim, nossa, que legal, porque se apresentaram 400 dançarinos Sim. nesse evento. E eu vi que eles saíram, falei um, uma palavrinha que seriam meus 15 segundos para não atrasar o evento. E eu vi que não mudou a imagem. Aí eu fiz uma brincadeira, lembrando até do Faustão, Faustão. Graças a você, meu cachê dobrou. Que foi assim, ele <risos> falou, eu falei... Bom, já que estamos vendo uma imagem, que é a que estava atrás de mim, projetada no telão, quem sabe faz ao vivo. Como a imagem não mudou, eu tenho que contar para você, que está na plateia, que isso aqui foi tudo armado. Não era para ter mudado mesmo, mas faltam uns 15 segundos para resolver. E eu olhava lá em cima, no fundo da plateia, até e a, a galera sala, correndo eles lá Eles enlouquecendo, cima. eles ligaram a luz da sala técnica e faziam assim, ó a mão. Quem está olhando o YouTube, isso aqui quer dizer... <risos> em palavras Sério? mais simples. Enrola. Isso. Enrola. Ou eles lá na hora me mandaram no, no ponto. A gente não tinha um ponto que dava para escutar, porque era muito barulhento. Ele falou assim, bem alto. Vou falar em palavrão? está valendo falou, tudo. Rodrigo, dá um jeito... Eu só escutei alguém do lado falando, ai, fodeu! E eu falo, "Tá um jeito, o Rodrigo, fez assim, ó, porque ele sabe da história da minha mãe. Fez assim, lá do alto, com a luz ligada pra eu ver. Eu falei, aí comecei, conversei com a plateia, uns 45 segundos, 1 minuto e 10 e vum, voltou. Mas ninguém percebeu que tinha acontecido aquilo. Então, o grande diferencial, quando você vai... Fazer alguma coisa. Eu vou chamar de apresentação isso. Sim. Mas seja em uma apresentação ou na sua empresa, não deixe as pessoas sentirem o que você como dono já sentiu. Exemplo. Nós temos lá... Eu tenho uma faculdade de pedagogia. Quer fazer pedagogia à distância? www.uniro.com.br Somos a maior faculdade de pedagogia do estado de São Paulo à distância. Obrigado, Sullivan, pelo merchan. Esse <risos> é o nome da amizade. E aí, O que aconteceu? Um dia na faculdade começou uma tempestade, tipo essas que está tendo do, no começo do As ano. As tempestades de São Paulo no mês de janeiro e fevereiro. Exato. Vereiro, é. O que aconteceu? Acumulou em uma calha, a calha quebrou no meio da cozinha. Mas era assim, um negócio, muita água e nós, tipo, com 11 pessoas para atender a recepção. A funcionária que estava na cozinha, caiu tudo nela, a água. Ela me ligou de dentro da cozinha. Rodrigo, eu tô toda molhada. Aí eu, como assim, né? Na cozinha? O que aconteceu? Ela falou, caiu a calha, eu tô toda encharcada. Aí eu saí da minha sala, fui lá no atendimento junto com a outra pessoa, outra pessoa do atendimento. Atendemos todo mundo bonitinho, porque eu sabia o que tinha acontecido. Ela não tinha se machucado, era só água. Então, ali, a gente aprendeu mais uma lição. Estou contando isso já há 15 anos atrás. Ninguém sabia o que nós estávamos sofrendo naquela hora. Não deixe as pessoas saberem. A sua dificuldade, ela é só sua. Guarde ela, chega em casa, fica bravo, nervoso, só chora lá dentro do, do seu chuveiro, onde for. Não deixe ninguém saber. Igual dentro da apresentação desse evento, alguém falava lá na sala técnica, Rodrigo, dá um jeito. Eu estava vendo, a plateia não estava vendo eles sofrendo com o, o produto que não funcionava, a máquina que não rodava o vídeo. Ou lá na cozinha da empresa que arrebentou a calha e ninguém sabia que estava arrebentado. Tinha uma funcionária toda molhada lá. Ninguém precisava saber disso. Ou seja, o que a gente demonstra para o nosso cliente, seja um comprador, seja uma pessoa da plateia, seja alguém que está aqui dentro da câmera assistindo, é que tá tudo bem. A pessoa não tá aqui para compartilhar os probleminhas que a gente tem. E aí parece que a gente só faz coisa linda. Ó, oh, é, parabéns. Eu digo que estados emocionais, Rodrigo, eles são contagiosos. Sim, então sim, Então depende sim. do estado, o estado emocional que você quer transmitir. Fato. Ele pode ser positivo ou negativo, depende do que você quer levar para o teu público. Olha, você acabou de dizer um, uma... Uma informação muito interessante. Eu fui contratado para apresentar o evento. Acabou de contar o que eu faço? Sim, o sim. brasileiro. Abrimos a, a, a escola de cursos, comecei a apresentar também eventos. E, com o passar do tempo, a minha família abriu um supletivo à distância que hoje somos o maior supletivo do Sudeste o único que tem um diploma que vale. Vale para você fazer concurso, vale para você continuar seus estudos, vale para fazer faculdade, vale para você prestar provas que você queira, por exemplo, ser da polícia. Inclusive, muito obrigado, <risos> Sullivan, o Instagram é supletivo à distância, Rio Preto. Ou entre no meu, arroba, ro que eu passo as informações o sobre cara, a é vendedor, distância. Cara, que menino! Que você tá achando? Comecei no calçadão, agora eu tô chique, com medo de câmera, uma produção toda bonita aqui. Eu tô me sentindo o máximo. Vai perder essa oportunidade? Não, não posso perder. O Jabá está aqui, diz o velho No final das contas, uh, abrimos um supletivo à distância, hoje somos muito grandes, exatamente porque nós somos elogiados porque o nosso diploma tem validade, todo bonitinho. E com o passar do tempo, quando lançou assim as faculdades à distância no Brasil, como eu já era muita ref, muito referência na área de educação, eu fui chamado para abrir a primeira faculdade à distância no interior de São Paulo. Porque era, tinha, existia assim, uma, um preconceito, né? Ah, o que, que é educação à distância? É, é meio muito falso, isso. tá vendendo Meados diploma. Meados em 2005, isso mais ou menos, não era? Nós abrimos, exato, nós abrimos em 2002, mas foi uma processão é, porque as é. pessoas tinham muito medo de achar que a, a educação à distância era falsa. Hoje está todo mundo careca de saber, tem famosos fazendo propaganda e tal. Tá mas na época fácil, era eu, garoto, propaganda porque ninguém queria fazer, que achava que era falso, é, sabe? É. Nos consolidamos. Hoje, a UNIRO, que é, é a maior faculdade de pedagogia que existe no interior de São Paulo, somos o maior fornecedor de estagiários para todas as prefeituras é, de São José do Rio Preto, região aqui do estado de São Paulo também. Então, o pioneirismo, ele dá trabalho. O que é o pioneirismo nesse caso? O pioneirismo foi começar no calçadão. Fazer... Meus amigos passavam da escola e falavam, nossa, que mico nessa, nessa mesinha... Mas a gente estava trabalhando, então não tem vergonha. Não tem vergonha, não vergonha nenhuma. Não tem vergonha, exato. vergonha é roubar. Exato. Vergonha é roubar e não poder carregar. Porque tem uns que roubam e não conseguem carregar, então tá bom. <risos> não consegue carregar, aí sim está com vergonha. A mesinha lá não tinha vergonha. Quando dá errado alguma coisa, arrebentou a calha da empresa, não tinha vergonha. Sabe, quando lançamos a faculdade, que era as pessoas ligavam e falavam Ah, isso aí é venda de diploma, eu quero comprar quatro diplomas. Não tem vergonha de falar, não, não é venda de diploma, é um produto real, você tem que fazer a faculdade. Quando lançamos o supletivo, mesma coisa. Com o passar do tempo, quando começou o Instagram, essas redes sociais, tal, tal, tal, que eu passei a me apresentar e muitas vezes são eventos muito caros, assim, outros muito grandes, variam muito, porque são muitos eventos. É, as pessoas falam, Rodrigo, você não fica com vergonha de entrar no palco com um terno dourado? Sabe, dourado de, de alumínio uhum. mesmo. Falei, cara, não tenho vergonha, estão me pagando. Vergonha é fazer coisa errada de graça. Agora você faz uma coisa que tem graça e ainda é bem paga, aí você merece. Por isso, inclusive, é, contando uma passagem, em outubro de 2022, a minha foto é, de um evento que eu fui apresentar em Miami, é, foi a foto mais postada dos Estados Unidos, no outubro que de é 2022. Legal. Exatamente por causa desse terno. Então, não teve vergonha, teve só Madre, calor. Fala, falando de apresentação de evento, é. você contou essa do telão que travou e tal. Qual foi a maior saia justa que você já passou no evento? A maior saia justa foi no primeiro, que foi esse da formatura, que as meninas estavam se formando em manequim. Que e... Esse que o teu pai perdeu o voo? Que o meu pai perdeu o voo e eu fiquei para apresentar o evento, que aconteceram duas situações. É, hoje no Instagram, você vê nas redes sociais, na internet geral, muito assim, modelo que escorrega e as outras vão lá e dão a mão e ajudam. Por quê? Porque muita famosa acontece mas hoje, isso. Mas hoje a galera lida muito melhor com isso. Hoje Antigamente é, era um mico que rodava o Era um mundo. mico absurdo. É, hoje não, hoje a galera... Ok, não é o ideal? Não é o ideal, mas... Aconteceu. As pessoas entendem como natural. Exato. Tá? Faz parte. E na primeira vez, o que aconteceu que foi... Assim, que marcou as meninas que faziam cursos conosco, muitas delas hoje viraram muito famosas, hoje já tem, amadureceram, inclusive, porque faz 30 anos que nós começamos. Né? É, uma das meninas, que inclusive é uma, uma pessoa no Brasil que faz muito sucesso hoje, é, ela entrou na passarela. Assim, eu é, vou contar porque exatamente você me perguntou, a saia justa. A menina tu deu o primeiro passo, ela estava. Tão nervosa, mas tão nervosa que ela encostou na beira da passarela e ela tinha tomado água o dia inteiro. E ela encostou na beira da passarela e caiu em cima de uma pessoa. Tipo, <risos> Puf, desfaleceu. Desmaiou. Sorte. Estado nervoso. É, é exato. Nervoso. Sorte que era o pai e a mãe dela. Eu não sabia quem era lá. Aí eu peguei... Na hora, você não tem o que dizer, porque parece que ela morreu. Sim. Aí eu falei, e agora, e agora? Como a Sônia tinha, dito, sorria, sorria, porque tá tudo certo. Mas nem sempre... Eu falei assim, tem uma novidade pra contar pra você que tá aqui. Vocês viram que além de modelo, ela ainda é atriz? Cara. Eu não tinha o que dizer na hora. Eu falei, fingiu, né? Só que pelo jeito que pegaram ela, minha mãe ficava na boca de cena, é, lá pra, pra ver quem era, pegaram ela no colo, na hora, e ela... Deu aquela alegria de encostar no pai, na mãe e tal. Despertou ela de puff, levantou de volta Eu falei, além disso, é uma atriz. Não parece que ela tinha desmaiado? Porque ela tinha desmaiado de, de, de nervoso. Ela sentou no palco, levantou de volta eu falei, e falei, agora vocês vão conhecer a nossa futura atriz e grande modelo. Pá, pá, pá, pá, pá. E ela passou, voltou. Um sucesso, bateram palmas, tal, tal, tal. Ok. Depois o que aconteceu a famosa cena que uma menina cai... Não de cima da passarela, mas cai na passarela. Só que ela caiu assim, ficou uma roupa tipo de noiva, paf, no chão, sabe? De chapa. Sorte, ela tava bem na minha frente, assim, na linha onde eu ficava na passarela, no canto que eu ficava apresentando, mais ou menos nos 30 metros da passarela, 60 para lá, 60 para cá. Ela caiu e eu falei assim, nossa, que honra, vou levantar uma grande modelo, porque não tinha o que falar. Não tenho o que falar. Eu vou falar o quê? Levanta, moça. Você vai falar o quê? Caiu, caiu, ninguém cai porque quer. Eu falei, vou levantar uma grande modelo, peguei e dei a mão para ela, a gente subiu, aí eu desfilei eu até na ponta com ela. Falei, peraí que agora eu vou voltar para vocês assistirem o que é uma modelo. E ela começou de novo, foi um sucesso. Esse foi um caso, é, até saiu na Globo, eu não, tenho, não tinha Instagram esse negócio na época, senão acho que seríamos aí um top trend, porque foram situações. E um outro caso, eu fui apresentar uma formatura. A hora que eles estávamos arrumando lá, a criatividade, antes de você contar esse último, a criatividade e a como é que eu vou dizer, a capacidade de improviso, tem que ser muito, muito surreal no momento comum. Eu isso. sempre digo assim, ó, todo mundo devia começar no evento. Igual quando você vai casar, todo mundo devia morar junto antes de casar. Porque é um, é um mega de um test drive. E, e o evento é um test drive, por quê? Se você pega um celular aqui começa a se gravar numa selfie, alguma coisa, deu errado, você apaga, ponto. Você fica o dia inteiro você aí, faz até faz 40 a hora que fica vezes, bom. até ah. ficar lindo, maravilhoso. Agora, quando você está fazendo algo ao vivo, com um monte de gente à sua frente, não tem para... Não tem ai, não tem errei, tropecei, engasguei, doeu o pé, não tem isso. Então, esse treino foi muito bom. A, o Carl Saldão me ensinou, os eventos me ensinaram. Outra situação, fui apresentar um, uma formatura, lotado de meninas se formando, e o, um cara chegou e falou assim pra mim, Rodrigo, eu vou pedir a fulana em casamento. É, pra mim, né? ai, ah, que chique, né? Eu tava tá no lugar, o cara levantar e falar, Fulana! Quer casar comigo? eu falei, <risos> meu Deus, que chique. Eu achei super chique. Falei, nossa, que legal. Você trouxe o um anel, me mostrou aquele canel lindo. Tá dando? Eu falei, nossa, que legal. Eu não vou contar pra ninguém, Você né? Você comprou a ideia do cara na hora. Na hora. Ele falou, Rodrigo, sou, eu amo a Fulano. Olha aqui, tirou um coraçãozinho do bolso. E, e mostrou aquele, aquela rosinha que abre assim, a pétala e dentro tem duas alianças. E eu achei chique é, mesmo aquilo. Falei, nossa, só vi em filme isso. Alguém pegar e pedir alguém em casamento em público, né? Fiquei achando aquilo super chique. Eu falei, beleza, escrevi ali mais ou menos essa hora no roteiro, assim, que a gente tinha, vão ser momentos especiais. Eu coloquei aí, eu fiz um coraçãozinho, tipo, casamento. Ok, chegou uma ambulância nessa hora, o, o, ainda não tinha começado o evento. Passou, parou o SAMU na porta, entrou um bombeiro e falou assim, a fulana vai se formar hoje aqui? Eu falei, vai, porque eu tinha a lista, né? Aí ele falou assim, então é aqui mesmo. Ele pegou e deu um grito e falou, pode ser a moça. Ela saiu de dentro, do Samu, com a roupa de, de, de formado, formando tudo linda, bonita. Ela, ai, oh, ainda bem que você tá aqui, porque eu tô morrendo de medo que eu vou ter filho amanhã. Aquela barriga desse ah. tamanho. Aí eu falei, nossa, que legal que você veio. O marido dela saiu assim, soltando fogo pelas ventas. Soltando fogo pelas ventas é da nossa época, quer dizer, bravo. <risos> saiu bravo e falou assim... Você não deveria ter vindo. Você vai ter filho no meio dessa festa. Que não sei o que, nosso filho vai nascer amanhã. Ela falou: "O sonho da minha vida é fazer a formatura". Tô certa, Rodrigo. Aí eu no meio do marido, do homem do, do Samu, do bombeiro dela e de 160 convidados que estavam ali na recepção comigo para entrar pro salão ainda, eu falei, e eu tava com o microfone já ligado. Aí eu falei: "Você tá certa, esse é seu sonho". <risos> não tá certo, você né? sonho? Mais é. ou menos. Quem sou eu, né? Quem sou eu vou falar do sonho de alguém, do filho de alguém? É. Aí eu falei, você tá certo esse seu sonho? Vamos fazer uma combinação. Aí ele falou assim, vamos combinar então. Tói esse leque. Deu um, um leque na mão dela. Se você começar a se abanar, é que vai nascer. Eu falei, ah, rapaz, não precisa abanar não, não vai nascer não. Agora tá emocionada. Ela não tá pronta pra ter filho. Nesse momento, filho é amanhã. Tá bem, ou seja, escrevi. Leque. Lá também, ou seja, eu já tinha o um coraçãozinho alguém ia ser pedido em casamento Aí tinha o leque, se ela banasse. Pra eu me lembrar, tipo, banou, corre, a mulher tá tendo filho. Rápido, Rodrigo, atenção. Tava tudo ok até Tava, tava tudo combinado. Mas no roteiro... Tá tudo ok, né? Uma no coisa roteiro, é uma vai... coisa. Jogo é... é jogo, treino é treino. Rapaz é? do céu. Mas esse treino foi bravo. Chegou uma aluna, falou assim, Rodrigo, não vou mais. Eu falei, mas por quê? Eu conheci ela fazia anos, essa menina. O meu pai pagou a minha formatura. Ele está dentro do carro, ele está fazendo tratamento de câncer. Ele não consegue andar na velocidade de uma pessoa normal. E eu conheço, eu não vou chorar agora, porque eu contava essa história, eu chorava 10 minutos, que é lindo. E ele falou assim, eu, fala pro Rodrigo vir aqui. Aí eu tava com o microfone, peguei, tirei o clique do microfone. Clique é um negocinho que desliga atrás, o microfone fica mudo. Eu falei assim, Sebastião, não acredito, você não vai entrar. O Rodrigo, eu não consegui entrar. É, ter contato de lugar, você vai Aí eu falei, ah, por quê? Ele falou, Rodrigo, eu não consigo andar com uma pessoa normal. Eu fiz a químio ontem, a última químio, e o so Arquê falou: ai! Falou, o sonho da minha vida era entrar com ela. Entra você? Falei, claro que não. O sonho da sua que vida é responsabilidade, cara. Falei, claro que não. O sonho da sua vida é entrar com ela. Só que o nome dela era tipo com L, no meio da, da lista, né? Falei, nós vamos chamar ela por último. Você vai entrar com ela. Ele falou, Rodrigo, eu só consigo andar de muleta. E eu não vou entrar com uma muleta. Eu falei, então você vai entrar comigo de muleta. Eu. Eu entro do lado. Você no meio. Que seria ela no meio. E ela do outro. É o sonho da vida. Como é que não vai? Aí ele falou, será? Eu falei, será não. É, vamos fazer isso. Sullivan, foi sensacional. Estou segurando o nariz, senão eu, eu choro. Imagino, cara. Foi sensacional. Escrevi. Emoção. Ou seja, tinha uma emoção, tinha um casamento, lá um, um devido casamento, e uma grávida. Tava tudo certo. Minha funcionária chega para falar, só eu sabia disso, porque as pessoas vieram combinar comigo essas situações. Minha funcionária chega e fala assim: ai, Rodrigo, você viu quem tá chegando? Eu falei, não, ela falou: o cirurgião X, um cirurgião muito famoso, cardíaco, que é o cirurgião dela. Esse homem é o homem mais chato que tem. Se tiver um atraso, ele vai falar. Ele vai reclamar, ele vai falar na mídia, é um cara famoso. Aí eu peguei e falei, quem que é ele? Ela falou, ele tá sentado ali, só como tinha 500 pessoas, eu não conseguia ver quem era, não, né? Eu não sabia, não assim, se Não definiu se eu... quem era. Não, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Aí eu falei, acha, ele vai adorar. Eu falei, ela falou, não, ele não vai adorar. E ele veio com a mulher dele ainda. Eu falei, ah, não é meu cirurgião também, né? Então deixa pra lá. <risos> <risos> e pô, começamos. A hora que começa, chamar um, chama outro, entrou. O pai com a menina. Emoção, super legal. Expliquei pra todo mundo que eu tava descendo do palco pra falar com alguém que eu tinha muita consideração. Entramos, todo mundo chorou. Foi lindo, sentou. Ou seja, como eles foram o último, já tinha todo mundo sentado. Inclusive a grávida. A hora que eu tô chamando... Aí eu fui pro palco novamente. A hora que eu tô chamando um por um pra subir, pegar o canudo de formatura, tirar aquela foto com a gente e tal. Eu, eu não percebi que estava chegando a hora da, da casa doila, da que estava no coração. A hora que levantou, a hora que chegou a vez dela, eu chamei o nome... É, é, é, Luciana! Não é Luciana, é só para dizer. Luciana! O nome para ela subir no palco e fazer a formatura. Ele levantou e falou, Oi, eu quero fazer uma coisa. Luciana! E olhou para ela, abriu a caixinha com a aliança. Quer casar comigo? Eu te amo! Pra mim, tava tudo bem. Ela ia falar, ai, ah, eu também, que legal, coraçãozinho, oh. selfie, não sei o que lá tal. Eu já tinha Instagram nessa época. Aí, já tinha Instagram. Porque coraçãozinho. Eu não sei se isso é uma boa notícia. Então, eu também não. Eu nem postei. <risos> aí, aí ela falou, você é louco? A gente brigou ontem. Nossa. Não aceito casar com você. Eu como? E o povo da, da, da formatura achando que era brincadeira. Aí o povo, caca, começou a rir. Ele, ah! Rodrigo, era pra dar certo. Aí eu falei, uai, mas eu não sabia que tinha brigado. Pensei, né? Eu falei, ô oh, rapaz, tenta a próxima vez no microfone. Nossa. O menino sentou e o povo, caca, caca, começou a rir. Ou seja, segunda emoção. Só que essa deu errado, né? O coraçãozinho é um coração flechado. Tava errado. <risos> coração com um X. Trincou o coração nessa hora. Hora, preto o coração. Eu falei, meu Deus, e agora? Tá bem. Continuou, então já teve emoção número um, emoção número dois, eu tava no no contágio da plateia. Tá no flow, né? Tá no Menino, flow. tá no flow total. A formatura tava durando duas horas e meia, pra mim tava andando ali, muita gente, muita emoção. Eu não percebo que a menina do leque tá pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, fazendo assim com o leque, fazendo assim. Eu nem percebi que ela tava fazendo. Ou seja, Rodrigo, meu filho vai esse nascer. Esse código você deletou. Eu esqueci, eu coloquei um leque lá escrito, mas eu nem lembrava o que era o leque no meio dessa história toda. Aí ela pegou, a hora que tava faltando assim, um pouco pro nome dela chegar, ela pega e fala assim... Uma menina minha, funcionária, que percebeu que alguma coisa estava acontecendo, ela estava em cima do palco comigo, e foi assim, Rodrigo, chegou perto de mim assim, que que essa menina se abanando sem parar, que ela é grávida? Aí eu, ah, meu Deus, aí eu olhei na hora, sabia na hora, falei, nossa, você moça está tendo filho, talvez, né, tá, deve estar tá sentindo contração. Aí a, a, a hora que eu olho, estão todas as meninas estavam em volta dela, umas 50, abanando assim, tipo, Rodrigo, ela vai ter filho. Moleque, Todo mundo se abanando tá <risos> a mão, batendo na mão assim, eu falei, <risos> deixa eu falar uma coisa, tudo bem com você? Como é que tá seu filho? Uma menina levando e Vai nascer! Arrebentou a bolsa ou Não! <risos> Terceira coisa da formatura! Eu falei... Puxa, então vou chamar você, vem cá! Pegamos uma beca, colocamos no meio da perna dela... A beca pra não ficar escorrendo água e tal... Colocou a beca, porque ela falou: meu sonho é fazer isso, Rodrigo. Falei, então vamos lá. Peguei uma beca do, do Becário, enfiamos no meio da perna dela para segurar um pouco do líquido. Ela subiu, se formou. Entraram para buscar os dois samu no meio de onde que vem as pessoas andando. Dois samu com ambulância. O povo se divertiu. Eu também dei risada aqui. Cara, Vai mas é, é legal você falar tudo isso, que, que assim, não é só apresentar um evento. Não, né? não é. O um evento tem é, 500 é, mil de coisas. de certa forma você é um porta-voz das emoções e dos sonhos das pessoas. Sem dúvida. Estão ali muitas vezes realizando o sonho de uma vida. Cara. Eu vou te dizer algo muito importante. Quando você apresenta algo, hoje para uma câmera ou ao vivo, você é acima de qualquer outra função. Você é companhia das pessoas. Você tira a solidão de quem está ali. Porque tem pessoas que estão na sua plateia, ao vivo, por exemplo, eu faço muito ao vivo, aquela plateia, às vezes ela está meio nervosinha. Às vezes ela está sem dinheiro. Às vezes o marido e a mulher chegarem em hora diferente. Às tem vezes, o diversos problemas ali, por exemplo. Mil! Às vezes é uma senhora que mora sozinha. Então você tem que ser companhia para aquela pessoa. Você tem que ser natural para ela se sentir à vontade. Ela dá risada à sua brincadeira. E eu não sou comediante, mas para ela se sentir à vontade. Você tem que ser companhia de quem está ali do lado. Isso faz completamente a diferença. Eu falo que além de ser companhia, quando você bota o pé no palco, ou a boca no microfone, você precisa ter muita responsabilidade com aquilo que você vai fazer. Muito. Você horroroso. passa a ser um espelho, uma vitrine e, é. de uma certa forma, um formador de opinião. Exato. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala. As pessoas têm uma, uma sensação de, assim, de é, é, é, quase um ídolo, alguma coisa assim. Eu já né? te conheço, né? Eu você já te conheço. Parte. Nossa, ele falou aquilo, então aquilo funciona, é sabe? Exato. Existe uma responsabilidade social. É um formador de opinião então É um é formador é de opinião. Social, Eu mesmo. sempre digo isso quando vou falar, falar em palestras que as pessoas falam assim. Muitas vezes em curso. Rodrigo, o que deve e não deve falar? Eu falo, depende para quem você vai falar. Exato. Se, por exemplo, eu faço às vezes eventos que são áreas muito juvenis. Então tem até assim meio um palavrão, assim, uma gíria, alguma coisa desse estilo, uma palavra desse estilo. Que tem a ver com o público. Tem exatamente. a ver com o público. Agora você faz um negócio, um leilão, algo que é diferenciado. Tem ações que não podem ser tomadas. Não cabe. Senão não você cabe. estraga, não cabe ali. Por isso... Aquela frase do Faustão, Faustão, querido, beijo pra você também, arroba Faustão. Pra quem quiser entrar, não <risos> ouviu falar quem é, sabe? É ele. Então, quem quiser também, Faustão, o Jabá, viu? Não esquece, entra, na minha, entra no meu arroba pra me pagar. É. É, como Faustão diz, quem sabe faz ao vivo, essa é uma grande realidade. E agora, como existe muita gente que trabalha com vídeo... Quem sabe faz ao vivo e sem corte. Perfeito. Porque o corte salva qualquer edição. situação. O e qual? sem edição. E o corte e filtro também. E né? filtro e também, porque a gente fica lindo no um. filtro. Todo é mundo fica maravilhoso aí. no filtro. Funciona. Cara, foi um prazerzaço receber você Vou, aqui obrigado. no Certo. Obrigado. Com certeza foi um papo, além de divertido, que nos ensinou muito sobre empreender e sobre a arte de se comunicar também. Vou lhe dizer uma informação sobre empreender que eu acho importantíssimo. E que faz parte de muitas vezes quando me chamam para falar em eventos que são relacionados à administração. Empreendedores do meu Brasil, da internet, porque a internet leva a gente não só para o Brasil, para todos os lados. Quem assiste a gente no YouTube ou escuta. É muito importante. Empreender é você ter o direito de errar e tentar de novo. Boa. Mas não é errar do mesmo jeito. Porque quem bate a cabeça duas vezes no mesmo prego... Aí é um pouco de burrice, cabeça durice. Então, muito importante. Rodrigo, você já errou? Eu já errei um monte de vezes. Só que algo eu garanto, eu não fiz de novo. Eu não pus o buraco no mesmo problema, eu não contratei o mesmo fornecedor que não fazia direito. Eu não deixei a pessoa que não, não fez o que era para fazer de pagamento para mim me contratar novamente. Ou eu não fiz palestra para aquele grupo que não me recebeu bem. É, eu vou dizer que eu nunca fui mal recebido, porque sempre fui contratado com cachês muito altos, então sempre foi muito legal Mas, acima de tudo, não é só o que você goste de fazer que vai te dar dinheiro. Às vezes tem coisas que são necessárias serem feitas, atitudes, trabalhos, momentos, horários. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Ou seja, não erra duas vezes a mesma coisa. Aí tá um pouco mal. Dá uma mudadinha, porque você vai empreendendo de um jeito legal. E olha, quem trabalha hoje em dia e pensa assim, Rodrigo, eu preciso estudar, esse monte de pós-graduações, esse monte de currículo que o Rodrigo tem com 45 anos para ir longe. Não, você não precisa estudar um monte de currículos, mas você não pode ser um analfabeto, nem digital e nem não digital o ensino médio todo mundo tem que fazer, uma faculdade pelo menos todo mundo tem que fazer, não tira pedaço você fazer uma faculdade, seja um online igual lá na faculdade, ou um presencial, você pode escolher, mas o mínimo o seu currículo tem que ter. Conhecimento não quer demais. Se prepare, não né? quer é demais. Se preparar para o que você vai se propor a fazer. Falou certíssimo, é isso mesmo. Cara. E olha... Agradecer, claro. Ah, posso fazer, é claro, falar na minha rede social e tudo Manda mais. Manda seu jabá. Não posso pode, pode <risos> deixar de falar e agradecer a todo mundo da produção aqui do Lucro Certo. Quem está aí não consegue ver tudo que a gente assiste Mas aqui. Mas tem gente aqui, viu? Tem gente trabalhando, ficar. pessoal que traz uma assistência para a gente super legal, que faz o café delicioso. Tudo, quem ajuda, isso faz a diferença. Esse conjunto é igual um muro, cheio de pessoas fazendo uma construção aqui de um trabalho legal. Nunca se esqueça. Você faz parte de uma construção. E se você está criando algo, se você está se apresentando em algo, se você está inovando, dá mais trabalho, porque você é o alicerce. Igual o pé da casa dá mais trabalho do que você fazer a parede. Então nunca se esqueça: é, fazer o um jabá, né? Você quer me encontrar na rede social? Roto. Zo, R-O-T-O-Z-Z-O. Lá você encontra palestras de como falar em público em vídeos que podem ser feitas dentro da sua empresa, podem ser feitas online também, que é o curso novo que a gente está lançando e muito mais. Quer fazer uma faculdade à distância ou uma pós-graduação 100% online? Ah, é, não é arroba. É www.uniro.com.br se eu ainda faço eventos, sim, realizo grandes <risos> eventos. Faremos grandes camarotes agora no Rio de Janeiro ano que vem e faremos grandes eventos ainda este ano no Réveillon, em algumas localidades que eu ainda não posso falar. Então, a produtora faz esse trabalho também, que é muito especial. A produtora que eu comando, é, que é da minha família. Precisou de eventos? Nos procure todos os modelos nós fazemos de camarotes a eventos de luxo e tudo mais, e eventos menores também de mídia. Você precisa de vídeos serem gravados, pode me chamar, a gente faz também. E nós fazemos hoje em dia, já agora há cerca de uns seis meses, a administração de Instagram. Legal. Que é algo assim. Hoje em dia, o Instagram é uma vitrine. É a, é gestão a maior vitrine da rede social. É? Gestão de rede social. Como é esse trabalho? Nós cuidamos do jeito que será postado, o que será postado e quanto será postado na sua rede social. Não pela, não pela quantidade, sim pela qualidade do que você vende. Não é você fazendo fritura na sua casa, se divertindo com os seus amigos, tendo isso, não. A gestão da rede social é para que ela seja vendável, para que quem entre ali... De forma estratégica. Exato, para que ela valha dinheiro no seu bolso. Ou seja, esse trabalho nós desenvolvemos lá na agência também. Muito e bom. muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço viu? a tua presença, cara. Esse foi mais um podcast o Lucro Certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se não nos acompanha nas, nos canais de áudio, estamos presentes no Spotify, no Deezer e em tantos outros. Um grande abraço e a gente se vê em breve no próximo podcast o Lucro Certo. Até lá!